Oi, pessoal, a gente tá aqui com o um Corvo. E o que levou você a fazer desenho, a tomar esse rumo? Ah, eu, eu acho que todo mundo, né? Quando criança começa a desenhar, porque é praticamente do instinto, né? A diferença, acho que é o que eu nunca parei. Então, eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei, tive muito incentivo da família para continuar nessa área e chegou um momento que eu resolvi que aquilo ia ser a minha profissão, que era o que eu mais gostava mesmo de fazer e eu quis levar isso como profissão para a minha vida. E o que você trouxe para o Coque Comics hoje? Bom, hoje o estúdio veio com uma oficina de desenho, a gente está desenhando, fazendo caricaturas, fazendo demonstração de pintura e quem quiser... Aproveitar para fazer também uma aula de desenho, a gente está dando dicas, dando aula, está fazendo de tudo.